Marquinhos, por que que tu é cabeludo? Ué, Speed, você acredita que eu sou cabeludo porque eu comecei a deixar o cabelo crescer? Gek! Yeah. E aí, eu deixei crescer, né? Na pegada. E aí, galera, o que, que a gente lança aqui, mano? E agora, hein? Ufa! Olha meu time, mano. Que benção, mano. Caralho, meu time tá muito pica, mano. Fido aqui é bom, mas é ruim, tá ligado? O World Game eu vou sofrer, mano. Nossa, eu vou sofrer o World Game se eu pegar Fido aqui, mas mais pra frente fica bom, né? Eu posso pegar o Doutor Mundo cachorro aqui, mano. Posso lançar o um Mundão cachorro, velho. Vou de mundão, cachorro. Deu vontade. Só pra esse o dinheiro largar de ser bobo. Isso aqui com isso aqui. Tenacidade é bom, né? Vou pegar até a morte. Pega esse aqui com isso aqui. Com isso aqui, na real. APMR é isso. Vambora Deixa eu arrumar aqui Isso aqui com isso aqui Que tá de Cleanse, mano O Veigar também tá de Cleanse. Interessante, hein Leona e Zoe, né Irelia top Consigo ver a minha Irelia Morrendo bastante Pra esse Nok, mano Mas vamos torcer Pra eu estar errado aqui Deixa eu tentar subir aqui Calma, Irelia Tá motivando Calma, Irelia Não sei se vale a pena Isso que você tá fazendo o chega top antes do que eu Cuidado, mano Já vou soltar um cuidado pro cara aqui, galera Vou só terminar o clear legalzinho e depois nós gente tenta fazer algo Vou ter pressão mid, graças a Deus Senão esse o tier ele ia me invadir, certeza Porque pressão top ele vai ter, ó, mano Já puxa os campos aqui pra fazer na menor sustância plausível, mais rápido, né, mano Eu tenho um item e ele não, mano Então ele não toma cuidado não pra ele ver A base, Esse item de vida é meu é roubado que eu compro, né, galera? Papo reto. Caralho! Isso foi muito podre, velho. Cadê o Kindinha agora? Eu não vou dar a cara primeiro. Espera, a Zoe dar a cara, mano. Aí, a Zoe dá a cara pra mim. Boa! Ai, tedinho! Só vou só mandar pro Kidino, ó. docinho, só vou só mandar um docinho pra ele Ah, Kid, vai largar de ser fogado, quer pegar meu aronguejo? Pode pegar, docinho, pode pegar o aronguejo aí, docinho Deixa ele, né, deixa o docinho Quer pegar aronguejo, Pega, Mas vai, vai de base E se eu não me engano, ele gastou Cleanse Ignite, né O Deer flashou, o Nokia também flashou Aronguejo embaixo, nós, perdeu Oh, que é isso aqui? Que é isso, que é isso? Tá sem flash, tá sem flash Tá sem flash, tá sem flash Ai, errei, não podia ter errado, mano Agora eu acertei Que isso, velho? É distribuição de kill, velho? Estou distribuindo kill, velho Caralho, o Redentor é humilde, hein, mano Ele não quis pegar a kill, mano e, Tipo, eu, eu, eu achava suave ele pegar a kill ali, mano Porque aí ia ser kill e assistência, tá ligado? Eu não me importava não, mano Mas de qualquer forma é melhor pro jungle mesmo, tá ligado? A kill E se para, pode fazer isso aqui quietinho, hein, mano Tô sem smite, galera, mas tá pra dar, mano Eu preciso pegar pressão mid, pelo menos Putz, galera, esse aqui é arriscado, viu? Eu não quero ir nisso não, mano eu não quero ir nisso nem um pouco. Opa, esse Aronguejo é pequeno, não contava com ele up não, hein. <risos> Perfeito, velho. Posso fazer isso, os campos de baixo e depois ir reta Esse vai ser o plano. Nossa, se esse cara fizer um V2, acabou o jogo, sem querer esse cara. Nossa, ele perdeu o Qzinho, mano. Caramba, ele perdeu o Qzinho, senão ele matava todo mundo, velho. Nossa, tadinho, mano. Ele era sem Qzinho, o boneco vira um cocô, né. Caralho, eu sabia que eu tinha andando pra matar ele, velho. Que loucura, hein, mano? Caralho, eu, sa eu sabia que eu tinha andando pra matar ele. Mesmo ele tendo ignite, loucura, hein? Docinho! Não vou mandar um docinho no wall, não. Senão, senão dá uma pegada. Foi só aquele momento mesmo pra mandar um docinho, né? Eu não iria nessa play, mano? Eu fui porque... Aliás, mano, tem um porquê específico de eu ter ido Porque eu tô com essa bota de MR, tá ligado E tem brasinha já, eu tava bem forte Ele tinha um nível na minha frente, mas em item Eu tinha mais que ele, tá ligado Marquinhos, você acha que o mundo reorcado vai ficar chique Na jungle? Com certeza, mano Tô sentindo que vai ser o legítimo bonecão Vai ser bonecaço, né, Não é nem bonecão, bonecaço Será que é muito egoísmo Eu tá aqui só pra mim, velho Mano, que vontade de dar ao velho. Na moral, que vontade de dar mano. Mas se der merda, fodeu, velho. Olha lá, o Slip ficou até meio brabo, mano. Dividir pra quê, mano? Pior que eu me, tô me sentindo meio mal aqui mesmo de não ter dividido a barricada com ele, galera. Será que eu me errei muito nisso, velho? Podia ter dividido a barricada, né, mano? Mas sei lá, foi pra usar logo, voltar a pisar no rio e pegar o dragão, que é meu objetivo principal, né, mano? Eu vou lá pro meu objetivo principal, que é pegar todos... Todos os dragões, mano. Vambora. Ninguém mandou ele morrer, Tru. Pior que o plano já ia, sei lá, dividir com ele. Só que aí ele morreu, né? Ele morreu, é como é que faz pra nós, né? Como é que nós fica? <risos> Aqui, flash ruim, mano. Pelo amor de Deus. Quem que falou lá, galera, que ia vir deslizando o Primezinho aí, falou que ia liberar o Flash. Se liberasse o flashzinho, ia vir liberando, né? Salve, Marquinhos. Cadê aquela cara de marrenta pra nós? Que cara de marrenta, Gutinho? Você fala, isso aqui, pai? Já pega essa aí, né, Gutinho? Nossa, o Dir tá ali, hein, mano? O Dir acha que nós não vimos ele, não, né? Se o cara esperar um pouquinho, eu broto naquele top, mano. Pouca coisa. Eita, porra, tô indo. Tô tentando chegar, campeão. Só eu passando trinket na ult do Nocturne, né, mano? Parece que não muda nada o bagulho. É, a importância de ir reto na treta, hein? Ô, oh, Irelinha também clicou, hein, mano? Pog, Irelinha, clicou, clicou, clicou. Caramba, o jogo até acabou nessa pra aí, galera. Acabou, acabou, acabou. Sem querer zicar, né? Longe de mim. Ô, oh, pega esse aqui, Utei! Toma essa mordida. Aconteceu com os caras, ficou parado. Caramba, o jogo tá. Vai ser literalmente isso. Eu vou querer. Eu posso... O objetivo que eu quero fazer, eu vou lá e faço. Olha que legal. Agora que eu fui ver que a partida tá 21x4, galera. Nossa, meu EZ tem quatro, oito kills, que porra é essa? Meu amigo. Marquinhos, mostra teu setup pra gente depois. Agora, Lucas, no meio do jogo mesmo, ó. Aqui é o PC que eu tô jogando o LoL. Aqui são vocês, ó, fala algo. Aí tem dois chats abertos, aqui é a garrafinha. Minha cama tá ali, meu celular tá aqui. O negocinho que a minha mãe tricotou, o mouse, teclado, o fone. E esse aqui é eu. Mas eu só vi a cabecinha, velho <risos> Que porra foi essa, véi? Acho que é GG nesse arauto. Opa, pegou. Caralho, pegou mesmo. Pegou firme. Caramba, pegou, né, mano? E aí, GG nesse arauto? Foda que eu perdi vida pra caralho! Não! Nossa, olha o tanto que eu tô me curando com triunfo, mano. Por eu ter semblante e triunfo. Apertei, é, R É, vou pegar seu caraboujo Mas eu só vi é... a cabecinha, velho Olha isso, full life já, hein, mano, que delícia Joga, ó, galera, well played isso, hein, mano? Se a CIF continuar assim no restante do dia, Não vai farmar muito ponto, hein, Marquee mano? vai fazer o